Alô, seguidores, é Remix no ar, você que nos acompanha a partir desse momento, Educação do município de Rio Negro, as aulas estão se aproximando, período de 2022 e está acontecendo uma capacitação aqui no município, já padrão no município Runigrense, na Escola da Rede Municipal. Estamos com a secretária de Educação, Vera Pfeffer, acompanhada também da sua coordenadora pedagógica, a Daniele Alves, que vão contar para nós como é que está essa previsão de início de aula e também, claro, essa capacitação que está acontecendo. Secretária, tudo bem? Tudo 2022 bem. chegando. Chegando. Olá, seguidores do Rio Malframix. Estamos nos preparando para receber os alunos já na segunda-feira, dia 7 de, de fevereiro. Toda a rede está em capacitação para melhor receber esses alunos. A previsão é que não tenhamos até o momento nenhum, nenhum problema por causa de, de, de protocolo de Covid nenhuma restrição. Começamos com aulas 100% presenciais a partir de segunda-feira. Preocupação com a evasão escolar até pelo momento de pandemia, secretária? Olha, a nossa evasão no, no município é mínima e nós temos a, a assistência social, né, um assistente social que faz a busca ativa desses alunos e realmente não, não temos quase nenhum caso de, de evasão. Agora vem aquela pergunta, a senhora além de secretária, a senhora é da rede, tem experiência, é professora, é do ramo. E nesse momento, a secretária também se capacita? Ah, com certeza, né? Aprender sempre. Né? Uma das coisas que a gente aprende na escola é que a aprendizagem não ocupa lugar. E ela acontece até o final da vida. 2022, desafios? Muitos, muitos. Nós temos, depois a Dani vai explicar, nós temos um projeto, né? que é o projeto Superação, justamente que ele vem de encontro é, para preencher as lacunas de aprendizagem que causadas pela pandemia, né, que ficaram em português, língua portuguesa e matemática. E a gente espera aí, tem coisa boa para esse ano. Tá certo, muito obrigado à secretária Vera Pfeffer, nos atendendo, é remix do ar, início de aula, das aulas aqui do município de Runegrense, na rede municipal, e agora vamos conversar então com a coordenadora pedagógica, pedagógica Danielle Souza Alves, que conta para nós um pouco mais do que é essa preparação, essa captação. Tudo bem, Danielle? Tudo bem, olá seguidores. Então, Márcio, nós estamos iniciando hoje nossa semana pedagógica, já com frentes de trabalho para a educação infantil, mais uma capacitação para o ensino fundamental. Estamos trabalhando com duas oficinas lá em cima no seminário, os professores de primeiro ao terceiro numa oficina com boquinhas, que é o nosso método de alfabetização. Quarto e quinto vão trabalhar leitura e produção textual também, e aqui no, na escola Ana Zornig, nós estamos com os professores do infantil. Infantil 1, com o professor Hélito Rufino, que é mais a parte de dança, de motricidade, para as crianças pequenas. E na no outra, na outra sala, os professores de pré-escola, que estão trabalhando toda a preparação do aluno para o processo de alfabetização. Também amanhã, nas, amanhã nossa capacitação será nas unidades escolares, até né, por medida de segurança, são, foram feitas oficinas para evitar que as professoras ocupassem todas o mesmo espaço. Amanhã elas estarão nas unidades escolares e vão trabalhar o nosso programa Superação. E também com toda a experiência que a coordenadora Daniele tem na, na área da educação, afinal de contas são vários vários anos, mas mesmo assim com experiência a toda a prova aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, claro que é uma importância todo o começo do ano letivo. Sempre dá, né, Márcio? Ainda mais a nossa expectativa de iniciar esse ano depois de dois anos em pandemia, né? Foi dois anos de muita luta, de muito trabalho e até esse ano, a gente com essa expectativa de retornar 100% presencial. Claro que a gente ainda sabe que estamos em pandemia, os protocolos serão seguidos, mas a expectativa com a aprendizagem dos nossos alunos está bem grande. A gente sabe as necessidades que as crianças têm devido à pandemia, mas a Prefeitura de Rio Negro, a Secretaria de Educação, sempre está pensando no melhor para os nossos alunos e não pensando agora, nós já temos essa previsão do nosso programa Superação. Desde o primeiro ano de pandemia, já vinha sendo pensado como retomar a aprendizagem, né, as lacunas, e amanhã nossas professoras estarão trabalhando com a metodologia desse programa. Já estão confeccionadas e sendo produzida na gráfica as apostilas do programa Superação, onde a gente priorizou os conteúdos básicos, aquilo que é realmente importante que as crianças não podem deixar de ter aprendido, e na terceira semana de fevereiro, as crianças já começam com essa apostila em mãos, com um reforço simultâneo. O que é esse reforço simultâneo? Todas as turmas do município de Rio Negro, na terça e na quinta-feira, terça língua portuguesa, na quinta matemática, estarão fazendo as apostilas do reforço, do superação, na, nas suas escolas. Então, em, em qualquer escola que você chegar na terça-feira, estará sendo trabalhado o reforço de língua portuguesa e na quinta matemática, com todas as crianças do município. Muito obrigado. Conversamos com a coordenadora pedagógica do município de Rui Negrense, Daniela Souza Alves, também com a secretária Vera Feffer. E eu gostaria também, secretária, que a senhora apresentasse, devido até o nosso tempo, que já está já terminando, acabando, quem é as pessoas, outras coordenadoras que ele acompanha nesse momento? É, aqui está a nossa nossa joia é, da Secretaria da Educação, a equipe pedagógica. Nós temos a Janaína, que é coordenadora da Educação Infantil, temos a Danielle que é diretora de departamento pedagógico, a coordenadora do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, e a Josi, Josiane, que é, ela é especialista em boquinhas, ela ela é especialista no método de alfabetização que nós utilizamos na rede. Muito obrigado mais uma vez, então, a secretária Vera Feb, secretária de Educação do município de Rio-Negrense, apresentando, então, todas as suas coordenadoras, seus braços direitos para esse ano, principalmente, 2022. O ano letivo no município de Rio-Negrense está para começar no dia 7, mas essa semana, então, com capacitação para toda a rede de ensino do município de Rio-Negro.